Fala, fala galerinha! E é aí, eu sou a Ana você é mais um elefante literário com a tag de 50%. A gente já fez essa tag algum, algumas vezes aqui nesse canal, Sim, não foi? Sim, especificamente... Eu, especificamente eu não sei quantas, <risos> <risos> mas foram algumas. Mas, com a gente responde algumas perguntas. Ela foi traduzida por Quick Freak, se eu não me engano, uhum. mas a gente vai deixar aqui embaixo todas as informações que vocês precisam. E, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre as nossas leituras, o primeiro semestre. Vamos começar já dizendo qual foi o melhor livro que a gente leu em 2018, diga aí qual foi o seu. O meu ainda não falei dele aqui nesse canal, aliás, ele foi indicado por Camila Guerra, quem não viu esse vídeo veja, mas ele vai estar essa semana aqui no canal ainda, então foi Kindred, e gente, esperem o vídeo, porque meu Me Deus não tá porque gente, tá eu preto, não estou hein? preparado e ninguém está preparado para esse livro. Nem eu tô compreendo ele ainda, então. ui, vai dar certo. O meu melhor livro de 2018 até agora foi inclusive um dos livros mais recentes que eu li que foi Pode Que Você Semeia, que livro maravilhoso minha gente Demorei do... pra ler, mas... Foram os dois foram... melhores pra mim Pensei que eu não ia ler nunca mais, mas aí quando disseram que saiu o trailer eu fui correndo antes que, né? É. Inclusive eu essa spoiler. ansiosíssima pra brilhadação Chorei com o trailer, assisti é. <risos> É, eu quero ver. Gente, pesado. Qual a melhor continuação que você leu até agora, é em 2018? Eu só li uma continuação, na verdade, que foi Na Y. Tá, tá, eu, tá. eu li várias continuações, né? Porque... Não, li só o terceiro e o quarto, mas uhum. é, é isso, é uma história muito boa. Eu já falei sobre ela algumas vezes aqui no canal também, e vale muito a pena. Amei. Pois a minha melhor continuação desse ano foi, inclusive, a, última, a única continuação que eu li, que foi o Dueto Sombrio, continuação de A Melodia Feroz, de Vi e E tem comentário sobre ele aqui no canal, gostei muito. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Tem um livro que me chamou muita atenção, porque dizem que ele é tipo Harry Potter nigeriano. Eu nunca acredito muito bem quando falam nessas comparações, mas assim, eu achei muito interessante porque é uma história realmente que traz essa coisa da cultura nigeriana, que é uma coisa que a gente não vê e é bruxa Akata. Eu não vou saber o nome da autora de falar, porque é bem complicado, mas a capinha está aqui do lado e eu falei assim eu ouvi falar muito bem. É uma fantasia, envolve Coisas. fatores culturais, não sei o quê. enfim, hum. eu achei bem interessante. Entendendo. Pois o livro que eu quero ler muito. É o livro que inclusive Thaís, do Pronome Interrogativo, citou como o melhor livro do ano dela até agora, que é O Fundo é Apenas O Começo, de Neil... <risos> É porque eu esqueci, não é? Mas é isso, eu fundei apenas o começo. Tem uma capa assim com os peixes, umas constelações não sei. Vai estar tá aqui também. Vai estar, tá, é, sempre está. O próximo, o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu sou uma pessoa bem ruim com lançamentos. Eu nunca estou muito ligada no que tá saindo. Eu só me ligo quando saio e as pessoas comentam muito. Eu <risos> sou... gente, vai, vai ser lançado na é, semana. É, tipo né, assim, a eu não, não fico pesquisando, eu sou meio um relato em relação a isso. Mas o livro que eu estou aguardando muito é Um milhão de finais felizes de nosso querido Victor Martins, né? Li 15 anos esse, esse ano... E oh. <risos> eu 15 anos esses dias. Li 15 dias esse ano e gostei muito e estou ansioso para ler o próximo. Top! O livro que eu estou esperando muito para ler é Calamidade de Brandon Sanderson, o terceiro livro da série dos Executores. Coração de Aço. Na verdade, não li ainda Tormento de Fogo, que é o segundo, mas eu tô querendo ler o terceiro também, né? Que é uma continuação, mas ok. Próxima questão, o livro que mais te decepcionou esse ano. Esse livro, eu já falei nas leituras de maio, foi Aquele Verão, de Sarah Dessen. Assim, ele me decepcionou porque eu já conheci a autora e ele é bem abaixo do nível do outro livro que eu conheço dela. Foi por isso. Não é um livro ruim, mas é um livro que... Só passou na minha vida. Entendi. Tipo, não, não, não me mudou muito nem... Do luxo ao lixo. Porque... Porque... <risos> o livro que me decepcionou esse ano foi lá no comecinho do ano, foi Mais Do Que Isso, de Patrick Ness, um livro que eu esperava muito, que as pessoas estavam falando muito, e foi médio. Aí... Acho que é porque o problema desse livro, é da de ter sido a sua expectativa, não foi? É? Foi, não, foi a expectativa. Me decepcionou por causa disso, na verdade. Tá. Tem umas coisas meio loucas aqui também. venhamos e convenhamos, mas... é isso aí é outra questão. É. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Acabei de citar o aqui, então, ó... 15 Dias, de Victor Martins. Realmente foi um livro que super me surpreendeu esse ano. É um livro fácil de ser lido, é um livro muito importante, representatividade mil aqui, e é um livro que eu super recomendo, inclusive. Me surpreendeu e vai surpreender você também. Surpreenda-se. <risos> <risos> pois o livro que me surpreendeu esse ano, também lindo lá no começo do ano, que é Água Pés de João É uma história indiana que geralmente a gente não tem muito costume é. de ler tanto assim. E foi um livro que me surpreendeu muito, os personagens, a história, a complexidade de tudo aqui que acontece e principalmente é, a força das mulheres, porque a história, tipo, se, se, acontece em volta dessas mulheres que são protagonistas desse livro e é super importante. Top. Oh, é super interessante. Super importante. Não, não tem é importante noção. também. É, também é importante. <risos> não, não tem assim. Tá um o autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? No meu caso, eu fiquei em dúvida com relação a essa, mas eu vou colocar a Andy Thomas aqui, porque realmente foi o primeiro livro que eu li dela, né, o Adipo C.C. Meia. Já eu, foi é te a A narrativa dela é muito boa, eu fiquei... Sabe quando você acaba o livro e você fica... Minha filha, pode, se você quiser me dar a sua lista de supermercado, eu vou ler, porque, pelo amor de Deus, a bicha é muito boa, certo? É ótimo. Eu fiquei de cara também. Pois a... Uh, né, coisa do autor... <risos> Que eu li recentemente, foi Jennifer Niven, não conhecia. É a mesma altura de Por Lugares Incríveis, que eu tenho aqui na estante comprei recentemente, só que nunca li. Não, nunca li. Comecei, comecei por esse, porque, não sei, enfim. Juntamos uns pedaços. Toma aqui, mas amei, né? Assim. A sua cadinha por personagem fictício mais recente. Gente, eu vou dizer aqui que eu, sinceramente, não li muitos livros esse ano ainda. Nem sei se eu vou ler, porque, enfim, foi em último ano de graduação e, enfim... Não, não prometo nada aqui, porém, o personagem que eu amo é a doutora Alison Men, que é a Amiga cientista ele. que tem Y, ela é top. Meu Deus do céu, que mulher. Oh, amei. Quem é top também é uma pessoa muito engraçada, minha gente, mas é muito engraçada, ama pão de queijo, aqueles. É Catarina, ela é a protagonista do conto de, de Valéria Alves, do livro Formas Reais de Amar. E é tipo, ai, que livro bom. E esse conto é muito bom, e Catarina nota 10. Não é Valeria Alves, é a Alves. Seu personagem favorito mais recente? Vou repetir o livro, vou repetir o livro. Pois, Felipe, de 15 dias, sério, eu queria ser amiga dele, meu Deus, que personagem incrível. Ele é engraçado, ele é pé no chão. É top, viu? Sério, muito, muito, muito, muito, muito massa. A personagem favorita minha mais recente é Star, de Olho que você semeia, não tem condições... Ei pra essa menina, né, tipo o que ela passa, como ela lida com as coisas e tudo mais, porque ela é gente como a gente. A gente consegue perceber é. tudo, todo o sofrimento, toda a superação que ela tem, né, com relação a, a seu eu, acredito. É muito mais como isso, isso pesa, porque Felipe também é muito isso. É, é muito né? gente como a gente. Deu, ela é muito sincera, então acho que a gente acaba criando uma relação emocional ali mais isso. facilmente. Isso tá. é sensacional. Aí acaba amando os personagens. É isso, mesmo. paciência. O livro que tu fez chorar nesse primeiro semestre? Bom, nesse primeiro semestre, eu tive acho que três livros que me fizeram chorar. Porém, eu vou colocar aqui o ano que se semeia, porque... Enfim, a gente tá um pouco repetitivo, talvez. Mas é assim mesmo. Mas enfim, Só é um livro melhores. muito bom e realmente as pessoas precisam lê-lo e conhecer essa história, porque é pesado, mas é muito real. Ai, e, não, meu Deus, Deus é. do céu, sério, eu chorei muito e... Que história, gente. Meu até impactado com o é. que acontece. O livro que me fez chorar foi, mais uma vez, Juntando os Peraços de Jennifer Niven, eu... Amei muito a história de Lily e de Jack aqui nesse livro. É, tipo, Eles foram tipo, feitos assim, tipo, um para o outro para se conhecerem e as histórias deles se completam, é, é muito bom. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Eu não sei exatamente se me deixou feliz. Não, me deixou feliz. Eu fiquei, fui a pessoa mais feliz quando eu li esse livro porque é um livro muito que teve a ver comigo e que eu cresci muito lendo este livro que é A Arte Francesa de Mandar Tudo a Merda. Eu já fiz resenha aqui no canal e foi um livro que significou muito pra mim e eu... Sabe aquele livro que você fica bem quando você acaba? Tipo, aqui ah, ó porque esse livro existiu na minha vida, porque acrescentou muita coisa pra mim. É, eu acho esse livro interessante porque ele permanece mais do que livros tipo de romances, é, de história não, mesmo. É, com certeza. Porque são tipo lições que você pega e aplica e aí, né, perpetua aquele... Muito bom. Um livro que me deixou feliz... eu Um livro que me deixou feliz foi de Becky Albertalli, né, o novo lançamento dela aqui no Brasil, Os 27 Crushes de Molly, que é um livro que, assim como que você se mete tem é essa ideia da evolução da personagem do começo até o final. E gostei muito, fiquei bastante feliz com a leitura, sim. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2018. Gente, primeiro, ah. quem não lê esse livro, todo dia, David Lefton. Leia e veja o filme. Sério, ficou. Vai, <risos> <Boy>, sério, foi <risos> muito. Foi muito bem adaptado, sem condições. Muito. Eles conseguiram passar, porque esse livro, ele é bem emocionante, né? Enfim, é um livro daquela. Tipo, um ser, digamos assim, que acorda todo dia num corpo diferente. E, e tem muito essa questão de você amar o outro, independentemente da, da aparência dele. Enfim, é uma, uma vibe assim. E eles conseguiram trazer isso no filme de uma forma. Muito bacana, sério, é emocionante, as atuações estão sensacionais, a direção tá incrível. E... Fotografia muito bem feita, tipo, ai, eu fiquei, ai pronto, fiquei bem feliz. Melhor Muito bem <risos> adaptado recomendadíssimo, sério, vejam o jeito mesmo. A adaptação que me fez, mas não foi, assim, ficar satisfeito não, foi, a... sem nem palavras pra... Com Amor Sai, uma adaptação desse livro aqui também, de Beck Albertalli, Minha Gente. Essa Sim, adaptação foi. também, foi. cara, foi. Eu, não, eu, não tenho, eu não tenho como expressar. A gente fez um vlog indo ver esse filme, vou deixar aqui nos cards também. E é emocionante, muito. muito. Meu Deus, Deus a gente saiu assim, ó, nós vivemos mais uma vez. Acho que a seis... <risos> Se debulhando em lágrimas. Toda vez era um cheiro diferente. É muito, não, não tem condições não pra... pra... Sustentar esse livro. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Mais uma vez, vou repetir aqui. A arte francesa de Mandar Tudo a Merda foi uma resenha que eu queria muito fazer porque eu acho que é um livro que é muito bacana pra várias pessoas conhecerem, principalmente nessa loucura que a gente tá vivendo, muita correria, muita cobrança. E foi muito legal. Eu fiquei muito feliz em fazer a resenha e o feedback foi sensacional. Ah, foi muitas pessoal. pessoas vindo falar comigo, querendo comprar o um livro, se interessando pela, pela temática e eu achei muito, muito massa. Hum. Fruto das minhas poucas leituras, desse ano, de muito poucas resenhas. você pouco, Coitado. Então, tipo, os livros foram tipo poucas, poucos resenhados. E um, mas um que eu gostei, na verdade, não especificamente da resenha, eu acho. Enfim, mas o livro que eu gosto muito, eu acabei de citar aqui também, foi o A Resenha de Água Pés de João Palaheiro. Então, se você quiser assistir essas duas, pode clicar aqui. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Infelizmente eu não estou com a minha edição aqui, porém não pode ser outro senão a longa viagem é um pequeno planeta hostil. Gente, eu não tenho palavras para essa edição do Dark Side. Sério? Dark do side, como sempre. Tipo assim, você olha a capinha aqui, como tá, do lado, ela é ok, ela é bonita. É capa. Mas quando você pega o livro, Não. Tipo, o material que é feito, é um negócio, tipo, brilha muito. E tem muito glitter aí, <risos> você fica hipnotizado. Quem, quem tem a coragem de cascaviar os vídeos, tem um vídeo que a Carol mostrou, nunca Assim que ela levantou, eu fiquei, tipo, tá, momento impressionado. É muito bonito, sério. Se vocês virem também em livrarias e tal, prestem atenção em como... É, bonito. Sério, eu fiquei surpresa. Porque eu nunca tinha visto, até comprado. Quando chegou em lá em casa, eu abri e fiquei tipo... Nossa! Meu Deus do céu! Um <risos> livro que eu acho a capa muito bonita. Assim, esse ano eu não comprei muitos livros, graças. E nem ganhei muitos livros que eu, que eu tenho lembrado de ser, tipo, ah, ele fabulosamente bonito. Mas uma capa muito bonita é essa aqui, de Herland, a Terra das Mulheres, que eu comprei recentemente, chegou recentemente aqui em casa, eu mostrei até no Instagram. É uma ilustração super bonita é e... Bem com as cores bonitas e tudo mais. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu coloquei dois aqui, e eu vou colocar um que é meio antigo, mas as pessoas sempre me indicam, que é o Amor Amargo, que é mais ou menos a temática ali de uma violência doméstica, alguma coisa assim, um relacionamento abusivo, algo do tipo, de Jennifer Brown. E A Guerra Que Mudou Minha Vida foi um livro que <risos> eu fui marcar como desejada no Scooby e eu descobri que eu tenho o livro, tipo, eu comprei e não lembrava. <risos> É um livro que as pessoas me indicam muito aqui, inclusive vários inscritos me indicaram porque sabem que eu gosto desses livros um pouco mais pesados. Então eu quero muito lê-lo ainda esse ano. Também é outra edição lindíssima da Dark Side, inclusive. O livro que eu quero muito ler é o de Vitor Martins o Milhão de Finais Felizes, que tá aí pra ser lançado em breve. Também. O livro que eu comentei, inclusive, no vídeo de, de livros LGBT, que a gente quer ler, que é a lógica inexplicável da minha vida. Comentei no dia no vídeo, no outro dia eu comprei, e chegou essa semana também, esse livro aqui em casa, e é lindo, e eu tô querendo muito ler, inclusive porque, ó... Menina, bem bozinha de ler, né? Tem umas margens de seis dedos. Antes de novo, finalizar esse vídeo, eu só queria mandar um beijo, um abraço, um tudo que vocês quiserem. Assim, agradecer mil Agora, agradecimentos. Quer dizer, os vezes vai ficar dormente de beijo. <risos> <risos> inscritos, a gente tá muito feliz. E, é, a gente não tem noção da quantidade de pessoas que é isso, porque enfim, é muita gente. 6.500 é muito, né? É muita gente, sério, a gente tá, assim, muito feliz. Depois de quase 3 anos de canal, tipo, ai, ah, é muito massa, toda essa interação entre a gente, eu acho top. É mesmo. Agora vamos dobrar a meta até o final do ano. <risos> Deixa aqui nos comentários pra gente saber qual foi o melhor livro e, tipo, o livro que mais te decepcionou esse ano até agora, em 2018. É, que fica, fica lá com a gente, é. ama isso. Sabe o que quer e o que a gente não quer. Não. Aqui no bote de inscrição tem um link da Amazon para onde você pode comprar todos esses livros que a gente falou, qualquer outro livro que você quiser, qualquer outra coisa que você quiser, você pode comprar lá, seu celular, sua câmera. Seu, seu Kindle. É, é, por que não? Compra tudo. Compra. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, mandar um assim para seus amigos, comentar aqui embaixo sobre o que você quiser. Vamos conversar um pouquinho. Fica ligado nas nossas redes sociais e valeu. Valeu. Porque eu tava com o Kick Kinder eu nem mostrei. Porque não repetia, não. Então eu já vou repetir a